Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, Feijão aqui na área. E hoje eu vou mostrar pra você dois mercados, dois mercados para você pegar o molde de 1.10 aí por dia fazendo apenas uma entrada, tiro seco, beleza? Se você não tá entendendo o potencial de fazer 10% ao dia, deixa eu te mostrar aqui primeiro para você entender esse conceito, meu brother. Se liga o que acontece, eu vou um pegar spoiler ali. Se a gente começar com 10 reais, fazendo 10% ao dia, em 80 dias a gente chega a 20 mil reais. E aí você que determina onde você vai parar, mas isso vai embora, isso vai longe, beleza? Mas 10 reais, 10% ao dia, em 80 dias, dá 20 mil reais. E aí, tá bom ou não? Paga umas contas, hein? Dá uma ajudada. Então eu vou mostrar para vocês dois mercados que a gente pode buscar esse green. O primeiro é mais conhecido, é mais popular, é aqui no, nos esportes virtuais da Bet365. A gente vai buscar aqui esse mercado de gols, tem que sair um gol no jogo só. E essa odd ela tem que estar tá em 1.10, tá vendo? Essa odd aqui, deixa eu fechar os outros mercados. Beleza, Parece uma notificaçãozinha ali, não é nada. Bom, os outros mercados aqui, Beleza. Então você vai vir aqui na Bet365, esportes virtuais, vai procurar mais de 1.10 aqui, tá vendo? Ela é difícil de aparecer, não aparece toda hora, mas o que ela significa? Se sair um golzinho só no jogo, você já pega essa ordem de 1.10, beleza? Bom, não tô achando ela aqui agora pra gente fazer essa entrada, mas esse mercado é mais comum, você provavelmente já conhecia ele, já deve ter ouvido falar, mas ah, isso aqui tá quase. O segredo tá aqui, o outro mercado pouquíssimo explorado, nunca vi ninguém falando sobre ele aqui no YouTube, é esse aqui, ó. a gente vai em esportes virtuais também, vai vir em tênis e vai procurar essa entrada aqui, ó. O, o, o favorito aqui, tá vendo? Que nessa áudio aqui ele tá pagando 1,25. A gente vai procurar, aqui pagando pagando 1,10, era difícil também de achar. E a gente vai pôr uma regrinha aqui, a gente só vai entrar na de 1,10, que nem tá aqui agora, quando o favorito tiver perdido anterior. Então vamos dar um exemplo aqui, você se a gente pega. Ó, tá vendo? Esses dois exemplos aqui não vale o favorito ganhou, que são essas duas entradas aqui, ó, de 1,20, de o um vencedor, tá vendo? 1,20, 1,15. Tem que estar tá molde grande aqui. Normalmente vai estar tá molde de 4, uma odd de 3, tá ligado? Então quando você achar essa odd de 1,10 aqui, você vai vir no jogo anterior, vai ver se a zebra ganhou. Se a Zebra tiver ganho, aí você pode entrar. Se não tiver, você segura. Então, são duas opções para você fazer só uma entrada por dia e pegar 10% ao dia. E lembrando do potencial disso, você começa com R$10,00. E aí você sabe até onde você vai. Mas em 90, vamos arredondar, três meses, você faz 20 mil reais. Fechado? Valeu, abraço!